Eu estou em Não Me Toque, na 19ª edição da Expo Direto Cotrijal. E agora eu visito o estande da Brasmax. E neste ano você tem um lançamento de uma cultivar que em teste de 2 a 3 anos conseguiram aumentar 10% em termos de produtividade. Me conta um pouquinho sobre os Zeus, que é o lançamento aqui para a Expo Direto. Obrigado pela oportunidade de nós estar conversando, né? Estar tá podendo trazer algumas informações aí dos nossos lançamentos especialmente falando de brasmax Zeus é, hoje um lançamento nosso para a próxima safra um material que a gente já demandava alguns alguns anos hein, um material com alto potencial produtivo um material que vem para essa região mais alta do Rio Grande do Sul é, sul do Brasil na verdade onde planta cultivares aí de grupo de maturação de 50 até um 60 e Zeus hoje vem com grandes, alguns grandes diferenciais que vão trazer, vão agregar muita produtividade, que vão ter uma boa adaptação nessa região mais alta e acima de 400 metros de altitude. Ele é um material 5 e 5, material intacta, que vem é, com esse cenário de um material com porte diferenciado, arquitetura de planta mais moderna, que facilita toda a questão de manejo hoje para o agricultor. É, vai estar trabalhando com alto potencial. Por que, que eu falo isso? É um material que tem um PMS acima da média do mercado. Hoje, se pegar o PMS dele, é acima de 200 gramas, 209 para ser mais exato. Vem hoje, é difícil tu, tu encontrar um material que tenha um número, um percentual tão elevado de vagem de 3 grãos. É mais fácil achar vagem com 4 grãos do que propriamente com 2. Então é um material que vai trazer um alto potencial produtivo, vai ser um marco, assim como foi a Polo, que a gente lançou lá em 2007, 2008. Os Zeus vêm para marcar a, a, marcar. Teto produtivo hoje para o agricultor gaúcho. E a gente está aproveitando a Expo Direto para, para fomentar, para fazer o lançamento dele, que vai estar disponível na próxima safra aí para o agricultor uh, uh, gaúcho. Uh, esse material que vem para aumentar a produtividade e auxiliar o produtor rural, ele é bem específico para a região sul, né? Vocês buscaram para ajudar, especialmente essa região... Exatamente, ele vem num nicho hoje de grupo de maturação, que é uns 5,5 em dias, isso daria em torno de 120, 125 dias, ele vem com uma adaptação para essa região. Então ele vem para trazer o potencial aqui para a região mais alta do Rio Grande do Sul, mas também ele vai em Santa Catarina, vai no Paraná, nessas regiões semelhantes aqui em termos de ciclo e clima, de altitude, né? para ser mais exato, e, e, e clima. Então, é um material que vai trazer potencial e hoje, quando comparado com os principais concorrentes do mercado, ele agrega muito em produtividade. Então, comparando até com o nosso próprio portfólio, é um material que vai ser um dos maiores teto produtivo dentro do nosso portfólio de, de materiais. A Expo Direto também não é, uma, é forte no Rio Grande do Sul, mas também a nível nacional temos visitantes do Brasil inteiro. E vocês também trouxeram uma nova cultivada também, que é o Delta, que também é específico para o Planalto. O diferencial dela é que a gente pode mostrar para o produtor rural que vai trazer de benefício? O Brasmax Delta ele vem numa linha um pouquinho diferente do que hoje a gente trabalha com os Zeus, que é a nossa grande aposta do Planalto. O Delta, o grande diferencial dele é a região da adaptação, é material que vai ser plantado desde a região 101, que seria o sul do Rio Grande do Sul, um Planalto do Rio Grande do Sul, que é aqui é a região que nós estamos, a região mais alta, emissões do Rio Grande do Sul, falando específico do Rio Grande do Sul, mas também vai ter adaptação para o Paraná, Sul de São Paulo, Santa Catarina, então o grande diferencial dele é a ampla região de adaptação. É um material que o diferencial não é PMS, que nem é Zeus, o diferencial de Delta hoje é o número de vagem por nó, é um material um PMS um pouco mais baixo, que nós temos uma expectativa de ter potencial produtivo aliado à estabilidade. O que é estabilidade hoje? O que o produtor busca na estabilidade? É um material que vai te entregar um bom potencial produtivo quando nós estamos está trabalhando em ambientes de alta, com chuvas bem distribuídas, com clima ideal, mas também não vai deixar a desejar quando nós tivermos um ano um pouquinho mais seco, em ambientes de produtividade mais baixo. Teto produtivo bom aliado à estabilidade. Correto, eu conversei com o Lucas Oliveira da Costa, que é supervisor comercial da Brasmax. Eu estou em Nome Toque, Aline Merladete para o Portal AgroLink.